Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos, já estou aqui embaralhando e vamos saber uma situação que se não aconteceu vai acontecer muito em breve para câncer. câncer você anda se esforçando muito colocando muito foco em estudos em trabalho para tentar se desvincular de uma tristeza que você tem passado pode estar relacionado ao campo afetivo, por quê? Porque atingiu o seu coração de tal modo que quando você não está estudando ou trabalhando, você tem optado por ficar mais no seu canto, em sua solitude. Até para tentar entender o porquê de cada coisa que vem acontecendo. Isso gera em você um campo fechado. Onde você sofre em silêncio. Porque ninguém te entenderia. Nem você está entendendo. E você pode... Não estar encontrando uma solução no momento. Há algo aí que resolva. E você precisa mesmo se recuperar disso tudo primeiro. Tem conquistas financeiras para acontecer. Mas não é algo que vai te preencher totalmente porque tem algo interno te bloqueando. E nesse momento, o mais importante é esvaziar a mente através do soltar, do confiar na vida, do pensar que está tudo certo. E sendo assim, você é forte para deixar a vida solucionar por você. Principalmente se for algo que você não consegue sozinho, que não dependa de você. Mas, e o foco tem que ser o seu bem-estar, independente de como está o cenário fora de você. Porque é cuidando de você acolhendo de verdade a sua dor, que tudo se ajeita lá fora. E quando tudo estiver em ordem, você consiga presenciar essa renovação, e estando fortalecido também, tá bom? Gratidão.